Oi, tudo bem? É, vocês conhecem o escritor Daisaku Keda? Eu vou ler para vocês um pouquinho do livro dele, o Diário da Juventude, A Jornada de um Homem Dedicado a um Nobre Ideal. O doutor Daisaku Keda nasceu no dia 2 de janeiro de 1928 em Tóquio, Japão. Formada em Economia pela Escola Superior Fuji, preside a sua KHK Internacional SGI, organização leiga budista presente em 192 países e territórios, com mais de 12 milhões de membros. No Brasil é representada pela Associação Brasil SGI. Eu vou ler para vocês o ano de 1949, os três primeiros dias. Então, é, começa na terça-feira, dia 31 de maio, e chuva fina. Deparamos-nos com muitos hipócritas neste mundo. Os jovens em especial devem prezar a verdade. Aquele que busca a verdade por toda a vida é uma pessoa grandiosa. Meio ano já se foi, desde que comecei a trabalhar na empresa do senhor Toda. Dias atribulados e tempestuosos, tudo o que posso fazer é estar pronto para enfrentar as adversidades com alegria. Tenho de avançar na direção da alvorada, sem jamais esmorecer em minha convicção, seguindo o meu mestre da vida não, o meu eterno mestre. Terminei a edição de julho da revista Bokeh Shonen, Aventura dos Meninos, em português minha primeira obra. Sigo na vanguarda cultural em companhia de crianças de coração puro. Desenvolver este trabalho até os limites da minha capacidade, como se ele fosse o meu melhor amigo ou o amor da minha vida. Cumpra sua missão de hoje. Assim será capaz de construir um futuro glorioso. No caminho de casa, assisti a um filme, em Shimbashi, em pé às sete horas, na cama à meia-noite. Nós, jovens, devemos cultivar um espírito magnânimo e uma vasta tolerância por meio da fé. Quarta-feira, 1 de junho, céu claro. Mentir é o ato mais desprezível de todos, mas na realidade todos nós vivemos sob falsas pretensões e a verdade acaba ficando em segundo plano. Que lamentável. Tenho de refletir seriamente sobre o meu futuro e cumprir a suprema missão da minha existência. Aos pés dos jovens se estendem o caminho que leva ao inferno e à nobre estrada que conduz a uma vida significativa e verdadeira. Recebi instrução do Sr. Toda sobre o sistema lógico, o ponto principal, as linhas gerais, desenvolvimento, acerca do trabalho e das relações públicas. Junho, mês do verde exuberante e das brisas de verão. Tenho de avançar sem arrependimentos nesta época da minha juventude, cheia de paixão. Não fui à palestra sobre o Sutra de lotus hoje à noite. Eu não fui para ajudar o senhor Kodaira na revisão da revista Daibia Oro sinceramente para o progresso desta publicação. Uma revista vanguardista do Cosserrufo. Meu quarto é apertado demais. Tenho a sensação de estar insultando o Gohonzon. Isso me incomoda muito. Desrespeitar o Goronzon é o mesmo que menosprezar a própria vida. Assim que puder, quero consagrá-lo num local mais digno. Que lua espetacular esta noite. Se não houvesse lua nem estrelas brilhando acima de nós, o mundo seria realmente vazio e desolador. A vida exige convicção. A vida exige esforços, a vida exige compaixão. Viver sem convicção é viver sem propósito, como a água estagnada de uma poça. É viver sem jamais conhecer o significado de arriscar ou ousar. Uma vida sem esforços é uma vida de artimanhas, como a de um ladrão, desprezível e insolente. Viver sem compaixão equivale a agir como os eruditos e políticos dos dias de hoje, indivíduos que buscam as luzes da ribal Mestres em levar vantagem, ignorantes da beleza sutil da vida Força e convicção originadas da fé Nobre é o aspecto de um homem de esforços heróicos Que avança encarando as adversidades e os obstáculos Um homem de benevolência e dignidade infinitas Assim é o senhor Toda, que vida extraordinária, perfeita Quinta-feira, 2 de junho, céu claro Juventude regada com lágrimas. As lágrimas me fizeram descobrir uma nova força. As lágrimas me fizeram sentir uma emoção inexplicável jorrando do fundo do coração. Juventude rica em poesia. Juventude que vive com paixão e suor. Agora, nos momentos preciosos da juventude, quer expressar a mais primorosa obra da arte de viver na literatura, na poesia, na música. Oro para que a impulsividade juvenil não me desvie para o caminho errado ultrapassar os obstáculos, cumprir a missão da minha existência, realizar a grandiosa tarefa de salvar a humanidade. No final, não há outro caminho, senão cultivar uma fé inabalável no Gohonzon. Devo conduzir minha vida sempre consciente da suprema missão, avançar rumo ao alvorecer glorioso. Todos se empenham para se destacar, e eu não sou a exceção, mas os líderes do futuro devem ser pessoas de capacidade autêntica, Devo cultivar o espírito de nossos predecessores, de nossos veteranos. O tempo avança a cada dia. Quero ser alguém que consiga acompanhar esse avanço, ou melhor, que seja capaz de liderá-lo. Amo as crianças, essas recém-chegadas que concretizarão os sonhos do amanhã. Amo todos os meus compatriotas, desejo muito abraçar todas as pessoas e trocar apertos de mão com elas, a todo momento, em todos os lugares. Mas as regras da sociedade me impedem de fazer isso. Sou um amante da raça humana, porém, mesmo que expresse esse sentimento com o grito mais alto, ninguém me ouve povos do mundo. Chegou o momento de abraçar a verdadeira religião, os ensinos de Nichiren Daishonen. Faço repicar o sino dourado, rompendo o silêncio do alvorecer. Faço cessar o som ruidoso dos sinos plúmbios. Espero que vocês tenham gostado e ficado inspirado para ler é, todos os outros dias, todas as outras datas. É, hoje eu li três dias: terça-feira, 31 de maio, quarta-feira, 1 de junho e quinta-feira, 2 de junho. É uma obra com bastante incentivo, reflexão, é, sobre o Japão na época da guerra. Acredito que vocês vão gostar muito, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntando no direct. Ciao. <laughs>